O que vocês verão agora, é muito sério. Tinha tudo para ser um culto normal, como eles sempre praticaram, mas acabou se tornando palco de uma aparição sobrenatural macabra. Acompanhe comigo. Vocês viram o que eu acabei de ver lá na porta? Deus tenha misericórdia de nossas almas. Esse foi registrado em plena luz do dia na Nicarágua. São imagens impressionantes do que pode ser a aparição de um ser celestial andando sobre as nuvens. No alto vemos um ser com vestes brancas de altíssima estatura considerando a distância no qual se encontra. O um homem sempre acreditou que lá em cima haveria um deus. E esta pode ser a prova de que ele existe? Seria este ser um anjo ou até mesmo o próprio criador dos céus e da terra? Alguns acreditam que poderia ser até mesmo um alienígena. Mas gostaria de saber a sua opinião nos comentários. Tiago e Thaís retornaram à casa assombrada pela bailarina Mirim. Na noite anterior, eles haviam vindo nesta casa e o fantasma da menina pediu um presente e eles agora vieram para entregar. É um sapatinho de balé. Comprei pela internet. Eu vi só que era um tamanho de criança. Sim. Vamos ligar logo o Spirit Box. Pessoal, a gente vai ligar o Spirit Box aqui e vai tentar a comunicação com ela. Já na casa, o casal começou a tentar fazer contato com a alma da criança que logo respondeu. Ó, oh, sussurrou! Você está aqui? Sim. Sim, sim, você viu? Você lembra de nós? Desculpa, primeiramente desculpa a nossa demora, tá? Desculpa. Pessoal, como a gente comprou pela internet, demorou pra chegar. Né, amor? E é. Eu também tinha feito a cirurgia. bailarina a gente trouxe o presente que você Ai. nos pediu. Ai. Aonde que eu posso deixar pra você? Não. Agora é meu. Mãe? Você tá vendo a sua mãe? Aqui tá mais silêncio, aqui tá mais silêncio. Vou pegar o sapatinho tá? Pega lá. E a gente demorou tanto pra vir trazer. Então, cara. E agora parece que alguma coisa não deixa ela pegar. Já que tem alguma coisa interferindo na conversa. Eu tô sentindo. Na hora de editar, presta atenção se tem outra voz. Bailarina, tem mais alguém aqui? Eu tô achando que ela falou muito pouco com a gente, tá? A maioria foi essa outra voz e né? tá achando que é ela. A gente vai embora, vai voltar outro dia. É. Eu. É estranho, tá vendo? A gente vai embora, vai voltar... Solta eu? Tá vendo? Eu tô falando. Quem tá te segurando? Parece que é alguém oprimindo aquela pobre alma. Ao que tudo indica, de fato, há um demônio sufocando o espírito da bailarina. Você tá bem? Você tá bem? Claro. Faz tanto tempo que a gente falou que ia vir, a gente demorou tanto pra vir trazer... Então, cara. E agora parece que alguma coisa não deixa ela pegar. A gente pode voltar outro dia, menina? Quer sair, Thaís? Desculpa, tá? De não ter vindo antes. Ela falou pra gente voltar outro dia. A gente vai voltar, menina. Número 3 O nosso próximo caso foi registrado por Jason Carlos. Um certo dia...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 É o que é isso aí? O que é isso aí? Um rosto branco enorme, muito assustador, adentrou no banheiro. Mais estranho do que o cabeção gigante fantasma gótico flutuando no banheiro é a semelhança com o rosto da filha do rapaz. É o que é isso aí? O que é isso aí? Índia. Uma cena no mínimo estranha. Um homem vestido de branco com um ser humano selvagem ao seu lado, preso em uma coleira. Note que ele se movimenta feito um animal. Enquanto isso, seu senhor parece completamente imóvel feito uma estátua. É tudo muito, mas muito estranho. Alguns internautas sugerem que seria apenas um menino que foi criado por lobos, outros que seria alguém com deficiência mental, para outras pessoas seria um demônio capturado na floresta. voltando por uma estrada obscura com seu amigo na garupa quando viu algo vindo em sua direção. Acabamos de ver um fantasma andando de bicicleta. Bom, não podemos desmentir as imagens. Os meninos ficaram apavorados com essa aparição inusitada foram atrás em busca de mais informações sobre este ser misterioso, um suposto fantasma materializado. Seria ele uma entidade real ou apenas alguém fantasiado? É um mistério.